E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, mais uma gameplay de Emagrece o Gordo 2, na verdade, Fit the Fat 2. Que é um joguinho muito legal. Que a gente tá fazendo aqui pra emagrecer esse gordinho aqui. O apelido dele é Iguinho. E ele já está com 190 quilos. Como assim, gordinho? Ele tá com 190 kg e ele já está, mano. Ele era mais gordo? Sim, gordinho, Iguinho. Começou com 230 quilos. 230 quilos. Atualmente ele tá com 190. Nós vamos hoje aqui mudar as aparências do nosso querido Iguinho. Pra quem sabe fazer ele mudar um pouco. Eu acho que ele já emagreceu visualmente em relação ao início da gravação dos vídeos, mas eu não tenho certeza. Então vamos lá. Vamos aqui no nosso guarda-roupa trocar a roupa de Iguinho para uma roupa mais adequada para 190 quilos. Eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou de hip hoje. Então Iguinho hoje é hip e nós vamos então começar a nossa malhação. Manos, Miguinho quer ser baromba. Iguinho quer ser Felipe Franco. Iguinho quer ser bambam, tá ligado? Iguinho quer ser monstro. Então nós vamos melhorar o nosso peso, o nosso alterofilista para o nível máximo atualmente. Ah, ele tá, ele tá com fome, Iguinho. Iguinho tá com fome. Então vamos dar comida para Iguinho e Iguinho agora. Vamos comer uma saladinha. Vai, Iguinho. Manda saladinha. Batata doce. Batata... Iguinho é fitness, cara. Iguinho só come batata doce, saladinha... Iguinho engorda muito pouco. E a gente vai também tomar os nossos suplementos, né? Porque é pra gente emagrecer mais rápido. Mano, Iguinho come pra caraca, moleque. Beleza, de barriga cheia. Agora vamos tomar aqui o nosso suplemento pra emagrecer mais rápido. Nossa cafeína. Vamos tomar aqui também o nosso proteína. Ah, Iguinho não quer mais, Iguinho. que é isso, cara? Vamos também comer o nosso espinafre. Pra comer... Pro... Vamos enfim, cara. Vamos suplementar aqui, velho. Beleza, Guinho já tomou todos os suplementos que ele precisa Tá na hora de ir pra academia Tá na hora de malhar, Guinho, beleza? Show? Então é nóis, amiguinho Vamos puxar Vamos puxar ferro agora, Guinho Boa, moleque, faz cara de mal Bom, vamos, vamos Nosso recorde anterior era de 17 Levantamentos de peso Será que a gente consegue bater? Esse peso tá bem mais grande Do que o anterior Então talvez a gente não consiga Vamos lá estamos em 5, iguinho, boa, 6, vamos iguinho, 7 beleza mano, estamos perto de conseguir perder mais um quilo e estamos cada dia mais com mais porcentagem de músculos daqui a pouco eu mostro os status do iguinho para vocês vocês vão notar que ele está com bastante músculo já ele já não é mais um saco de banha, ele tem um pouquinho de músculo beleza, saímos da casa dos 190, estamos descendo agora para 180 quilos, talvez nesse vídeo, a gente vai daqui a pouco para o saco de, de boxe, a gente consiga atingir 180 quilos, que é menos 10 quilos em um vídeo, eu acho que eu nunca cheguei a menos 10 quilos em um vídeo, eu acho que, ah, na verdade, acho que no vídeo passado eu consegui sim, vamos lá então, 15 chegamos perto do nosso recorde, vomiguinho, forciguinho. ô oh, moleque, faz cara de mal e puxa, faz cara de mal e puxa, vai, vai, vai, vai, isso, moleque. que o nosso recorde, não, alcançamos o nosso recorde e agora vamos. Cara, tem que bater muito rápido na tela, velho. Vai. Cara, eu vou emagrecer mais do que o Iguy de tanto clicar aqui, velho. Vamos vamos vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Isso, show. Vai, vai, vai. batemos o recorde, bater um mais um, mais um, vai, vai, vai, vai, vai 20, vai 20, vai Boa, 19. Vamos 20, vamos 20. Vamos 20, Iguy, não tem mais força, cara. E meu dedo já tá com cãibra. Fui! Sou oh, Boa moleque! Perdemos mais um quilo! Beleza! Show de bola! Mandamos muito bem! Toca aí, Guinho! Agora com sua barba muito louca! Passamos de nível muito bom e desbloqueamos os ovos. Agora a gente pode comer ovos também. Vamos então agora melhorar o nosso saco de pancadas. Ai, estou sem grana, cara. Beleza, não tem problema. Vamos com os pneuzão, mano. Ah, não. Agora eu já tinha melhorado, né? Beleza, não tem problema. Vamos bater nesse saco de pancada. Vamos emagrecer pra caramba. Conseguir muito músculo. Liguinho, dá a cabeçada na parada, mano. Ah, eu perdi já, velho. Caralho, eu sou muito ruim. Vamos pegar pelo menos 185 só aqui no, no saco de pancadas. Porque a gente já pode mostrar como é que estão... É, a porcentagem, eu quero saber como é que tá a porcentagem de músculo do Iguinho Cara, eu quero ver um dia que a barriga do Iguinho não vai aparecer <risos> Não vai aparecer nas camisetas que ele usa, cara Será que esse dia chega? Será que a gente consegue fazer Iguinho virar maromba? Eis a questão, mano Eu só sei que toda camiseta que ele usa, a banha fica de fora e eu não quero que isso aconteça mais, porque Guinho quer ser saudável. E eu junto com Guinho estou fazendo dieta, certo? que eu consigo ser tão saudável e perder tantos quilos quanto Iguinho, cara? Porque, olha, eu vou te contar, Guinho já perdeu aí cerca de 40 quilos, eu acho que até mais do que 40 quilos, talvez. Guinho é um guerreiro, na minha opinião. Emagrecer, vocês sabem, quem é gordinho aí sabe que é treta. Guinho já está fazendo o cara ruim, porque já está cansado, mano. Vamos até 185, Iguinho, vamos 185 aqui, cara, você consegue, tamo perto, então tamo perto, moleque, dando cabeçada no, no saco, a gente chega lá, beleza, conseguimos, 185 murros, beleza, Iguinho tá cansado, mas cumpriu as tarefas do vídeo de hoje, chegamos a 185 quilos, nível 12, 43% de músculo, 68% de gordura. Beleza, acho que para finalizar o vídeo de hoje, nada melhor do que uma corridinha na esteira, mas Iguinho tá morto, não Iguinho, você não está morto, porque você vai agora para a cozinha tomar uma cafeína que vai te dar um gás para você finalizar hoje com uma corridinha, um aeróbico, mano, um aeróbico para finalizar o treino, então vamos lá, vamos para uma corridinha agora, vamos lá Iguinho. Sobe na esteira, vamos queimar gordura E aqui eu tenho que ficar arrastando o meu dedo para baixo Eu não posso deixar é, a barrinha vermelha alcançar aquela setinha preta, beleza? Então vamos aqui, vou dar um sprint Sprint Iguinho, sprint, vai, vamos, vamos sprint Nossa, perdi Iguinho tropeçou, caiu na esteira, mas não tem problema eu acho que dá pra pegar aí, ó, 180 quilos no vídeo de hoje Se a gente continuar na esteira Que é uma das que mais queimam, né, gordura né? Vocês podem notar que vai bem rápido, né Talvez eu ache que o saco de pancada seja mais interessante do que a esteira aqui no caso Porque o Iguinho não tem que fazer uns hits, tem que fazer mais exercício Tá muito lento pra pegar, pra emagrecer nessa esteira aqui, cara Apesar de tá correndo bastante Iguinho, vamos ver se mais pra frente vai mais rápido isso daqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tá ficando mais difícil, hein a barrinha verde tá ficando menor, tá ficando bem mais difícil. E eu, vamos ver, eu, eu não tô conseguindo olhar para lá, mano. Ah, não, não, tá, não tá emagrecendo tão rápido quanto eu gostaria, para te falar a verdade. Pra falar a verdade. Vamos só mais um quilinho aqui, então, pra gente encerrar o vídeo de hoje. Ah, não, ninguém caiu antes disso. Mas eu vou encerrar o vídeo de hoje com 184 quilos, com a nossa selfie padrão de fim de vídeo. Vamos ver. Como vai ser a selfie de hoje Pra gente postar no Instagram do Iguinho Quem sabe eu até crio o um Instagram Pro Iguinho, cara, se liga 184 quilos 13º dia de dieta Iguinho já perdeu 45 quilos, galera É muito peso Iguinho, cara, a impressão minha A barriga dele tá menor, a impressão minha O bracinho dele tá mais forte Cara, eu acho que Iguinho tá no caminho Certo, caralho, mano, se liga no detalhe Terminamos o vídeo de hoje com 666 de ouro. Será esse o sinal? Enfim, se você curtiu, se você gosta dos vídeos do Emagrece o Gordo, clica no botão de gostei, deixa seu like, deixa seu feedback aqui nos comentários e se inscreve caso você esteja me vendo pela primeira vez e gostou do conteúdo, beleza? Então é isso, falou um grande abraço do gordinho, galera. E até a próxima! Nossa, eu tenho deu uma, até uma desafinada aqui. Fui!